E aí pessoal tudo bem por aí tranquilo seguidores do canal amigos que visualizam nossos vídeos aí estamos de volta aqui com o curso uma chamada para um curso incrível tá e agora presencial ó. presencial é estamos abrindo vagas para as inscrições para você que quer se tornar um reparador em sistemas de direção hidráulica isso, a gente trabalha aqui é, em volta redonda com esse tipo de serviço que é que digamos assim tem pouca concorrência no mercado porque há poucas pessoas especializadas que estão aí preparadas realmente para é, desenvolver esse tipo de trabalho e com isso, pensando nisso, né? Que a gente tem aí oferecido e que é claro. É, tirar um proveito desse mercado que é cada vez mais escasso, certo? Estamos oferecendo um curso, um treinamento aonde você, é, em algum, em um certo tempo e que você pode calcular e que você pode, é, digamos assim, é, ter o um controle nas suas mãos, né? Parte de três dias, o presencial aqui com a gente é para três dias três dias você vai ficar comigo é, no período aí de aproximadamente oito horas né de aulas a gente durante três dias a gente vai estar abordando assuntos relevantes acerca desse tipo de reparação desse mundo da reparação automotiva que é da direção hidráulica a gente aborda claro a direção, como um todo, como direção mecânica de muitos carros, né? Que ainda são equipados com direção mecânica mecânicas, é, é, direção hidráulica e na sua evolução, direção elétrica-hidráulica. Direção elétrica, a gente fala, a gente aborda muitas coisas acerca da direção elétrica. E um dia, quem sabe, né? A direção eletrônica tá vindo aí, ainda é um conceito, certo? Ainda não temos assim isso é, rodando por aí, no, no, pelo menos no nosso país, não é comum ver né direção eletrônica, mas está por chegar. É, eu estou falando aqui da minha oficina, eu sou Alexandre Silva é, e estamos, estamos aqui à frente da oficina de Direção Hidráulica Lecard, é, apresentando e te oferecendo essa oportunidade. Essa oportunidade que a gente, de tempos em tempos, a gente abre essas inscrições. Porque a, a concorrência e a procura, graças a Deus, tem sido boa, tem sido ótima. Já temos aí alguns, é, muitos alunos né, participando e, e já é, usufruindo, desfrutando do, do ganho que esse empreendimento pode oferecer. É, que, por que eu quero dizer isso? Quero dizer com isso porque é um tipo de serviço que você fizer, apenas um serviço por dia pode te dar 300 reais num dia de serviço é, com muita folga, com muita tranquilidade, você consegue desenvolver esse trabalho de uma garagem, de uma loja, de um box de out-center não sei qual é a sua situação da região onde você mora como você me vê, mas o que eu quero dizer com isso é o quê? é que você pode desenvolver com algumas ferramentas, ferramentas especiais, ferramentas manuais, uma, uma, uma mesa, né? um espaço onde você pode colocar um carro, pode ser no cavalete ou até mesmo no elevador, como temos aqui, então é onde que é, é, você pode estar desenvolvendo esse trabalho com a gente, tá? a gente vai caminhar junto nesse negócio, okay? eu vou te dar toda a consultoria, infraestrutura. consultoria, para você do começo ao fim passo a passo a ganhar o seu primeiro 300 reais ao executar um serviço de uma bomba quem sabe de uma caixa de direção né troca de algum outro componente do sistema então é aonde que é, o sistema de direção é uma diversidade de peças que podem é, te render uma margem de lucro muito boa ou você que é mecânico Ainda pode também incluir o seu mix de serviço, sua oferta, oferecer para os seus clientes Esse serviço também, ok? Então vai aparecer para você um botão em algum lugar aqui Em algum canto aqui dessa página Ou desse vídeo Que você vai clicar e vai ser direcionado para uma página Certo? Para você fazer a sua inscrição Então corre lá, vai lá É por tempo limitado, tá? as inscrições aqui para a aula presencial está saindo por R$ 399 reais. isso R$ 399 reais. mas se você não quer pagar uma viagem pagar um hotel para estadia que está aqui na cidade Volta Redonda e é aonde que a gente está Rio de Janeiro interior do Rio de Janeiro você pode também fazer esse curso online que vai sair por você R$ 99 R$ 99 reais esse curso sai para você online mas se você quiser fazer o presencial é 399 reais e você ganha o online o olhar o online é por um período de três anos você fica com ele você pode ver ele quantas vezes quiser tá pode ver de qualquer lugar do mundo onde você tiver uma internet boa você pode estar ali acessando 24 horas fica aberto para você por um período aí de três anos ok então tá aí é só clicar joia temos a garantia se você não gostar você tem sete dias para requerer o seu dinheiro de volta ok que a gente vai devolver integralmente, tim tim, tim tim o seu dinheiro de volta mas você tem esse tempo limitado de sete dias comprou se arrependeu, não é aquilo, não é esse negócio para você? É só você pedir o seu dinheiro de volta e você tem esse prazo para poder você devolver. É para a gente te devolver o seu dinheiro, ok? Então, Alexandre Silva, ficando por aqui, fica o meu forte abraço e prazer em te ver, prazer em te conhecer e vamos para o outro lado conhecer esse mundo da, da, da automotiva né? e crescermos juntos aí nesse, nessa área tão boa da manutenção automotiva forte abraço